Vim aqui, defendi os VSDs, mostrei por exemplo que o FreeBSD está rodando no PlayStation 4 e no Nintendo Switch E agora eu vim debater com vocês o porquê eu não é, adotei FreeBSD E sim Linux Para começar eu sou muito grato a Linux, tá galera? Pela gama de conhecimento que ele me deu eu Nunca ganhei tanto conhecimento sobre tecnologia através de outro sistema operacional Linux me deu uma proporção de ganho de conhecimento de arquiteturas, de, de processadores, de file system, como é que o file system é, funciona mesmo na prática, o baixo mesmo, assim, baixo nível da coisa. Outros Unix e outros sistemas operacionais. Linux me fez entender melhor como funciona o Windows. Até hoje você usa o Windows, Gabriel? Eu uso. Como uso? Ele não é, uso o Dragonfly BSD. Gosto demais do Dragonfly BSD, gosto demais do AlienOS Conheci outros sistemas operacionais microkernel Foi Linux que me deu a entender o que é kernel monolítico, kernel modular Microkernel, nanokernel, exokernel, kernel híbrido Foi através do Linux que eu ganhei um conhecimento muito fora do comum assim que eu vejo na tecnologia Que eu vejo até em faculdades Então tá Através do Linux você conheci os BSDs, né? que assim, tá, Linux é único Unix, a gente vai estudar os Unix e a gente acaba conhecendo os BSDs. É, então eu resolvi debater aqui, assim, mostrar pra vocês umas coisas que eu gosto demais nos BSDs, né? E o porquê eu não adotei. Ah, eu anotei aqui, tá galera, eu não anotei com caneta BIC, mas assim, eu anotei aqui na tela o seguinte: as qualidades dos BSDs, por exemplo, do FreeBSD, o firewall dele é incrível, galera. Ele herdou o Firewall dele, que é o Packet Filter Do OpenBSD É o Firewall mais poderoso do mundo <risos> Defenderam o nível da coisa Ah, eu tô querendo dizer que o Firewall do Linux é ruim Não, o Firewall do Linux é muito bom, muito mesmo Só que o do FreeBSD Especificamente do OpenBSD É invejável, tá? Mesmo você usando o NetFilter com o Snort, galera Ainda falta muito para alcançar o que é o Pact Filter. A biblioteca Bionic, eu já citei aqui algumas vezes que a biblioteca Bionic, que é do Android, ela se origina das bibliotecas do FreeBSD e do OpenBSD. Né? Tiraram alguns recursos das bibliotecas do FreeBSD e do OpenBSD para fazer a Bionic. E adicionar melhorias à Bionic. Ah, ele tem melhor capacidade de portar programas, tá? é mais fácil você portar programas do Linux para o FreeBSD. Do que do FreeBSD para o Linux? O gerenciador de pacote dele, o Portes, é inclusive o Portage, né? Ele se originou, a ideia foi a inspiração do Portage, foi o ports, porque o Danny Robbins, criador do Gentoo e do fantu Linux, ele saiu do Linux, foi para o FreeBSD, viu o ports, gostou, voltou para o Linux e criou o Portage. O Portage ele não é derivado do ports, tá galera? Ele foi inspirado no Ports. A licença, eu acho permissível, eu acho ela muito interessante. Eu vou tratar no futuro sobre as licenças, as licenças BSD, tá? Que vai da cláusula 0, mais ou menos, até a cláusula 4. É interessante que deu origem a outras licenças, como a licença Apache, a MIT, tá? E uma coisa que todo mundo pode duvidar, mas é a união entre a comunidade Linux e a comunidade FreeBSD. Existe isso, tá, galera? Eu mostrei sim um artigo no blog. Vou deixar o link aqui na descrição, que assim, o que é assim de divisão é os usuários de Linux e os usuários de FreeBSD, que é essa discussão boba, tá? Mas assim, a comunidade mesmo FreeBSD não tem rixa, não, não tem discussão com a comunidade de Linux. Tanto que até o Rob Landley, numa apresentação dele, que é o Rise and Fall of Copy Left, ele falou que o Linux, é, na verdade o FreeBSD ele não representa uma ameaça para o Linux, mas o um Linux para o GNU Por isso que tem esse problema todo do GNU, que eles querem colocar o nome GNU Linux, quiseram criar licença GPL3, esse problema todo Basicamente não tem como você falar de BSDs de modo geral sem se apaixonar por ele Pelos BSDs né, vocês viram aqui muitas qualidades nele né, tem muitas outras tá galera mas agora entra o combo da desgraça aqui, né? Que assim, eu não tenho umas coisas que eu acho assim. muito ilógico, assim. para provarem que. O que, que você tem que migrar pra FreeBSD? Eles ficam tentando provar que FreeBSD é melhor. Isso é errado. Você, você tem que mostrar a qualidade do seu. Não ficar tentando denegrir o outro. Ganhar a pessoa denegrindo o outro. Ou seja, denegrir outro sistema. Ganhar a pessoa através de denegrir outro sistema. pra poder. Mostrar que o seu é melhor? Não, não é assim que você mostra que é melhor, você mostra as qualidades do seu. Se a pessoa vai adotar, não, é, é direito dela. Começa assim, né? Que por exemplo, eles já começam com esse argumento, né? Que não. É por que adotar FreeBSD, né? Por que migrar para FreeBSD? É, aí eles me falam, né? Ah, porque FreeBSD é um sistema operacional completo. Galera, mesmo que Linux não fosse um sistema operacional completo, o que, que eu vejo? Um sistema que está funcionando. Está funcionando? Então por mim, ó, não tem um porquê. Arrumou um motivo assim pra eu migrar pra FreeBSD só por causa disso. Mesmo que Linux fosse só um kernel, com biblioteca de um, um, compilador de outro, um terminal de outro, eu sei que tá funcionando. É, por exemplo, quando surgiu o Debian, versão FreeBSD, eu lembro que um dos motivos falaram é que assim, aquele ah, que Linux tem muito forks. O que eu vejo é funcionando. Como se forks fossem inferiores aos projetos originais. Falando de fork, BSDs tem fork pra caramba, né? E o último artigo, que é do caramba, falaram isso com o Renato, já falaram comigo também. Falaram que Linux não é multitarefa, na verdade ele tem algoritmos que simulam multitarefa. Foram mostrar pra mim e mostraram pro Renato também, em, em ocasiões diferentes, tá? não foi no mesmo dia. Mas mostraram, através do que? Do gerenciador de pacotes. Ele falou assim, olha como é que o Linux é, não é multitarefa real. Você vai instalar, por exemplo, um programa no com o comando apt apt-get install, aptitude install é, Ele fala assim, ele trava Você não pode usar, abrir outro terminal e instalar o programa que Ele fala assim, que é a sessão da bloqueada Enquanto que no FreeBSD você pode instalar um programa no terminal No outro terminal, outro programa No outro terminal, outro programa Só que galera, isso não tem nada a ver com o sistema ser multitarefa Ou não isso tem a ver com gerenciador de pacotes. Uma coisa que o Renato perguntou, que eu achei interessante, para quem não sabe, o Renato ele é da oficina do Tanks. Os galera falaram, cara mas isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com gerenciador de pacotes. O que o Renato falou? Ele falou o seguinte, você consegue renderizar um vídeo e jogar ao mesmo tempo? Porque eu consigo. Eu renderizo o vídeo aqui, usando os 8 threads do meu processador, ainda vou em outro usuário e no outro usuário eu jogo precisaria nem no outro, mas eu vou no outro usuário para mostrar que o Linux ele é multi-usuário e multitarefa, entenderam? Galera, isso aqui não é motivo para falar que Linux é... não é multitarefa, só porque com o ports você pode em um terminal instalar um programa, no outro você pode instalar outro programa, enquanto que no apt não, isso é uma regra do gerenciador de pacotes, não tem nada a ver. Você consegue instalar, por exemplo, através do aptitude, instalar um programa e no outro terminal é, rodar um nginx, Consegue. Entendeu? Aí que entra a coisa. Por exemplo, se você for receber uma atualização do nginx, aí ele para o nginx porque você está recebendo a atualização. Ele para, assim que receber o pacote vai instalar, ele para para poder instalar a nova versão. Entendeu, galera? Tipo assim, são argumentos muito fracos. Tá? para ter que tentar convencer alguém que FreeBSD é melhor. FreeBSD é muito bom, mas eu não consigo trocar assim, não apresento argumentos bons o suficiente para eu ter que migrar para ele. Tá bom, então, só quis debater o porquê que eu não migrei para FreeBSD. Preferi ficar no Linux. Linux ele é muito bom, ele é multitarefa, ele é multi-usuário Tem uma uma gama de arquitetura muito maior hoje, do que até o próprio NetBSD. Vejo muito mais futuro nos próprios Linux do que nos BSDs. Apesar que, assim, eu vejo futuro nos BSDs. Não da forma que apresentaram que ele está acabando. Porque se for alegar que depois de seis meses bugs ainda estão lá, não foram corrigidos, o Google deu três meses para a Microsoft corrigir bugs no Windows, e ela falou que três meses era pouco. Um bug. Imagina seis meses depois Centenas de bugs, mais de uma centena de bugs Gnu tem Bugs lá dois anos Três anos que eles não corrigem Entendeu? Isso pra mim não é motivo Pra, pra falar que ele tá acabando Pode ser que sim, mas pra mim não é motivo Pra falar que ele tá acabando Beleza? Então é isso, um abraço e falou